Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? E na aula de hoje eu vou demonstrar para vocês como que faz um P.O.O., né, Programação Orientada a Objeto, utilizando C++. Eu fiz um vídeo parecido com esse em Java, tem aqui no canal, só basta dar uma olhadinha, beleza? E bom, nesse exemplo eu vou demonstrar para vocês como se abre uma caneta e eu me fecho uma caneta utilizando esse exemplo. Então, é, vamos aqui em create, create new project, console application, ok, c++, next, vou dar o um nome de exemplo, tá, next e finish. Bom, aqui dentro, de exemplo, eu vou criar dois arquivos, o arquivo vai se chamar caneta.h, um né, desses dois arquivos, e o outro vai se chamar caneta Caneta.cpp Tá? Bom, aqui dentro de exemplo A gente só precisa adicionar esses dois arquivos né, e, e colocar eles novamente no projeto Do CodeBlocks E bom, aqui dentro de caneta.h Eu vou começar com Definindo ele, né? Então é if and, if and def, Tá? Aqui eu vou chamar de caneta H, e ele já cria o endif pra gente tá? Bom, é define né? Aqui caneta H E aqui eu vou criar a class é, Esse caneta.h Ele vai servir pra gente criar a assinatura Do nosso projeto tá? Então class Caneta E aqui dentro a gente vai adicionar um public, ou seja, os nossos métodos serão públicos. Onde eles serão booleanos, ou seja, aberto true ou aberto false ou, no caso, bug fechado pode, tá? Assim funciona o nosso, a nossa assinatura dos nossos métodos, tá? E aqui dentro de caneta.cpp, a gente vai, primeira coisa, include, a gente vai incluir quem? Caneta.h, tá? E aqui em include, a gente adiciona também o stdio.h, tá? E aí, a gente vai adicionar as funções às as nossas assinaturas dos nossos é, métodos da caneta.h, tá? Então, bool, caneta aberta, no caso, tá? Então, deixa eu colocar um ponto e vírgula no final, ok. Um printf mostrando pra gente que ela está aberta. Então, caneta está aberta, tá? E um outro bool, onde a nossa caneta está fechada. Ponto e vírgula no final. Então, printf caneta está fechado, ok? Bom, e aqui dentro de main.cpp a gente pode remover esse cara aqui e a gente vai chamar a caneta ponta, tá? E aqui dentro a gente vai criar um novo é, instância do, do objeto da caneta, então caneta chamando o objeto de caneta 01 então caneta 01 ponto aberta tá e aí ele vai retornar o printf mostrando pra gente que a caneta está fechada então caneta 01 ponto fechada tá e assim funciona o nosso exemplo então deixa eu dar um build and run ok ele retorna pra gente as duas é, saídas do printf, caneta está aberta e caneta está fechada, a gente utilizou então o modo POO e programação orientada a objeto em C++. Eu espero que vocês tenham entendido, é, um abraço e até o próximo vídeo.